Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E saiba que emagrecer é uma coisa muito boa, fácil e simples de se fazer. Saiba que emagrecer sempre foi uma coisa bom demais para se fazer. E para lembrar-vos que um dos efeitos de emagrecer, que é a ciência de perder os quilos do seu corpo, é perder a barriga. Por quê? A barriga muitas vezes é criada por causa que a pessoa come demais e como não dá para colocar e como não vai dar para colocar a energia, a, a, o alimento que foi transformado em energia no braço, no cérebro, ou em nenhuma parte do corpo, então vai ter que colocar na barriga e vai aumentando a barriga. Então diminui quando se controla geralmente dieta